Beijo, vira o Case Nectar brasileiro. Faz unboxing pra caramba. Olha só, gente. Eu sou o Felipe Vieira mais conhecido. Como? Beijo. Os caras falam aqui no meu canal, beijo. Você tem que virar igual o Case Nectar. Tem que fazer unboxing toda semana, fazer coisas novas, novidades. Eu até queria fazer isso. Só que é o seguinte, gente. O Case, compra os negócios deles. Eu também compro aqui. Olha o único negócio que eu ganhei no meu canal até agora. Foi isso aqui, ó. Ganhei do Tel, Smooth, né, Rafa? Usar o crane no celular e. Só ganhei isso por enquanto. O resto eu comprei tudo. Comprei lente, comprei câmera e tal. E eu adoro negócio de audiovisual. Só que, mano, pare de fazer unboxing. Por quê? Acabou a grana, acabou o dinheiro, acabou o incentivo. E aí, eu deixei de lado um pouco essa parte do meu canal de unboxing. Mas eu estava só dando tempo porque eu estava atrás de um parceiro que pudesse me ajudar nos equipamentos. E, mano, para ter esses equipamentos aqui na empresa, eu preciso de um parceiro. Então eu procurei no, no cume dos... como que é? No cume da é Montanha? No cume do Cumé, não sei como chama isso aí, nos Alpes, nos Andes, lá na China. Voltei para São Paulo, eu achei um cara que pode me ajudar. O cara chama Loja Worldview São Paulo. Olha só, gente, eu consegui aqui trazer um monte de coisa para a empresa porque a Worldview me cedeu os equipamentos para fazer unboxing e agora vai ter unboxing aqui toda hora, graças à Worldview, gente. Olha só, estou muito feliz, muito obrigado. Por que, que eu escolhi a Worldview e a Worldview escolheu eu? Lá no lugar mais tranquilinho de fazer as compras. Tem tanto item que a gente pode escolher, falar aqui, oh, Worldview, fala para o se fazer unboxing desse negócio aqui. Tipo, o Crane 2, que gente é distribui no Brasil oficialmente, é View, então vai ter unboxing aqui no canal, obviamente, e aí eu escolhi aqui uns negocinhos pra já começar essa zoeira, vai chamar aqui então o um quadro unboxing Worldview. View, toda sexta-feira vai pro ar, um videozinho novo, são oito vídeos aqui, nosso primeiro contratinho né, porque tchiti, tch, tch, assinei lá, vocês vão escolher que vídeo vai pro ar, então no final de cada vídeo, eu vou falar, posta aqui embaixo, vocês querem ir lá pro ar. Ah, mas eu não sei o que a loja vende. Vai lá no site do cara, entra lá. Eu tô muito feliz com essa parceria, começou aqui. Então, mano, tem que ser o seguinte, ó. É pra falar a verdade, é pra falar a real. Vamos escolher lá os negócios que é bom, os negócios que é ruim. Nós também vão contar a verdade. Senão perde a credibilidade aqui no canal. E olha só o que eu trouxe aqui pra vocês, ó. Vlogueira, blogueiro, maquiagem, vlogueira vlogueiro, mini garoto, garoto, garoto, garota. Esse aqui sabe o que? Iluminação pra gente, isso aqui também é dele, ó. Eu escolhi começar pelo Ring Light LED, você vê como que chama aqui? Ring LED Light, porque as meninas que querem fazer vlog de maquiagem, os meninos também querem fazer vlog de maquiagem, maquiagem, não fica mais nada, fica mais bonito que essa luz aqui, no olhinho, sabe? Aquela voltinha aqui, olha, tava sonhando com isso aqui, queria muito, e não sabia de comprar um Red Light, ring, ring, é, o quê? LED, Ring Light, led, LED Ring, LED Ring, vou chamar de LED? LED ring, ring, né? Moeda, anel, moeda não, moeda é coin. LED ring, LED ring. Ring light. Ring light. Rafa tá me corrigindo aqui. Por que não pode ser LED ring? Vou chamar de Led Wing aqui. Olha só. O que consiste isso aqui? Consiste de usar a sua, sua face de cavalo. Muito mais agradável, mais bonita, né? Aqui, minha besta, por exemplo, vai ficar muito mais. Vocês vão ver, velho. Vocês vão ver só. Mas, pra vocês não reclamar que meu rosto é feio, eu acho bonito, né? Mas tem gente que me chamou de ridículo aí. Mas sei lá. Trouxe aqui, minha irmã, para ajudar na parte visual. Gabi, ela vai ajudar aqui na parte visual do Led Right, light, Led <risos> a Gabi foi nesse momento no banheiro fazer maquiagem. Então, antes disso, vamos fazer aqui o unboxing. Olha só. Não fui não, não fui não. Então vem, Gabi, vem. Olha só, gente, a Worldview que traz essas coisas aqui pra nós, ó. Youngnu Digital YN608. Isso aqui é meu? Já não sei. Mas vamos... Se quebrar, eu vou ter que pagar, olha só. Gente, esse negócio aqui, parece um pandeiro. Mas, gente, isso aqui, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Como que faz os caras lá nos programas de DNA? É dele, safado! Olha aqui, nossa! Uh! Sabe o que é legal nos led ring? Porque eu já fui atrás daqueles led ring que vai na boca da lente da câmera, só que é tão pequenininho que você não tem aquela auréola que fala, Rafa, no olho. Vem cá, Gabi. Vou jogar você aparece, vai. <risos> Chegou a Gabi aqui Ai, Deu bem choque no joelho, mas tudo bem Olha só, aqui é o seguinte A Gabi que é uma menina que gosta de ser maquiada Gosta de fazer beleza, né? Beauty Ela então quer ter um visual mais legal E aí tem o softbox O softbox, consegue mostrar o softbox pra galera aí? O softbox, você tem aqui dois nas laterais Do meu canalzinho, mostra pro pessoal, rapazinha. rapazinha. Um ali, volta pra cá ah, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau Agora outra ali, volta pra cá você que é sozinho, que é menina, que quer fazer as maquiagens, isso aqui consegue cobrir todo o preenchimento do rosto e dando um efeito também nos olhos. Então nós vamos fazer o seguinte: o que, que ele consiste aqui, no nosso LED Ring? O Gabi, cadê o controle, Rafa? Ele vem com esse negócio aqui, que ele é gigantesco, né? Olha só, Gabi, mostra aqui. Você sabe qual é isso aqui? Aquela vinheta do leão. E aí é o seguinte, você vai posicionar isso aqui, aqui minha câmera, ó. Vai posicionar isso aqui nessa aqui, nessa distância aqui, ó. Aqui, na verdade, além deixa eu tirar. E vai falar com a sua face aqui, bonita, né? Então vai pegar todo o preenchimento aqui, de tantos todos os lados, do seu rostinho. Vou mostrar na prática, mas o que, que ele vem aqui? Ele vem com esse LED ring aqui e também vem com esse controlinho que você conecta aqui. E pode acessar ele via aplicativo do seu celular, smartphone, Android ou iOS. O chinês tá muito bom, velho. Os chineses já, já dominaram o mundo. Não tem como ganhar mais esses caras. Então vamos se unir a eles. Gabi, aqui embaixo a gente pode, então, olha só. Vamos aqui, aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui esse buraquinho embaixo? Esse buraquinho embaixo é pra você colocar o tripé. Estou escondido aqui no fundo porque senão a uhum. câmera foca no meu rosto. Mas essa parte de baixo é pra você pôr no um tripé. Você consegue, então, ter ele na altura da sua própria câmera. Bem simples aqui o funcionamento dele. Ele tem o seguinte, ó, o Rafa marca pra mim aqui os features dele, ó. Tem 608 LEDs. Aqui tem um monte de pontinho de LED. Tem 608 LEDs, ok? Vida da lâmpada, 50 mil horas. Dá quanto isso em dias, Gabi? Não <risos> sei. 13 dias, não, né? Nossa, que não, Rafa. Bota aqui embaixo. Quanto dá em 50 mil horas? Deve dar uns bons anos aí. Não sei. Aqui tem aqui ó: 36 watts. Dani, você não sei o que é isso. Saída de AC de 8V também. Não sei o que é isso. Eu sei que é o seguinte: liga na tomadas entre 10 e 120 volts. Liga só, só, só, só isso que você saber, ok? Usa duas baterias NPF. Ah, legal. Ele também usa baterias. Aqui. Você não precisa colocar já tá aqui. Bateria aqui NPF. Eu não sei o nome aqui, mas essa você pode comprar NPF. Vamos botar aqui então. Deve ser super simples, ó, tem um botãozinho do lado, você vai fazer aqui ó, apertou, colocou uma, e aqui também você vai apertar, tá vendo aí ó, apertou aqui do lado, você só dá uma empurradinha aqui no moleque, e aí estamos já com duas baterias acopladas do nosso LED ring, mano, que lindo, vamos ligar? Vamos ligar, vamos ligar, vamos ligar, ligar, ligar, ligar, gente, gente, Colgate, sorriso. Agora você vou de cena, olha minha irmã como fica aí, vamos ligar todas as luzes, ligar todas as luzes, Rafael. Gente, que legal o acessório aqui. Vou voltar para mim agora lá. Uou! Agora sim. Agora vocês estão me enxergando bem. Tô aqui atrás da câmera agora, eu, Rafa. Mas só ele conseguiu, olha só, iluminar tudo, cara. Realmente é muito poderoso. Se eu próximo da Gabi, até estoura um pouco a luz, ó. Mas aqui dessa distância que tá um metro dela. E olha só, olha só. Gabi, ah, do mal. Agora a Gabi, Anja, de cima. <risos> gente, gente. Olha só, vocês funcionando posicionando aqui de um lado pro outro. Em cima da Gabi agora. Eu acho tá vendo, que é a gente? Blogueira de maquiagem. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Isso aqui é super poderoso. É super poderoso, poderoso. Viu só que legal pessoal, acessório aqui lindo e maravilhoso, você que é feio que nem eu, pode ficar maravilhoso O olhinho aqui tem aquela, viu? e o lá atrás ó, nem se preocupa com o lá atrás Eu desliguei todas as luzes aqui do cômodo e ficou só o ring light aqui aceso, acho muito legal Esse formato de vídeo né, porque você pode fazer com softbox, pode fazer no ar livre, mas também pode fazer aqui o um monólogo só Você e a câmera, muito maravilhoso, acessório perfeito, então vai ter vídeo assim no vlog, do beijo, eu tô muito paquito hoje gente Obrigado Worldview pelo unboxing Worldview Vai ter toda sexta-feira e agora eu quero que você vá no comentário e fale assim Beijo, faz o um unboxing de tal coisa, porque na Worldview tem lá mais de 10 mil itens, 8 mil itens Mano, eles fala tanto mil lá que eu nem sei, lembro mais Então tudo que você fala aqui embaixo, deve ter lá Se não tiver, eu cobro os caras de comprar Se você quiser ir lá na Worldview, na loja física, né? Avenida Ipiranga, qual o número, Gabi? 1.107 1.107, procura o Eduardo lá, se ele não der desconto, fala que você é amigo do Beijo Meu amigo, ó, o código profissional chega na loja e fala assim Código é MBEIÇA. Vamos lá lotar a loja do cara. Fala aqui embaixo o que você quer. Outra coisa também que eu quero muito é o Crane 2. Se você comentar aqui embaixo Crane 2 ele der... Ai! Beijo do beijo e até a próximo unboxing World Ha!